E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Olá, amigo. Olá, amigo. Fim de semana de luz, muito sol, dias claros, sábado e domingo... ...de bastante aproveitamento em todo o estado de São Paulo. Praia, campo, cidades com tempo de sol e elevação das temperaturas. Calor do interior. No litoral e na capital, ventinho ainda um pouco frio... ...que sopra do mar em direção ao continente... Traz um refresco, uma temperatura mais amena Por isso não sobem além dos 25, 26 graus nas praias paulistas e na capital também Ao contrário do interior, 33 graus no interior do estado na maior parte E vamos ter aí um fim de semana, tanto no sábado quanto no domingo De muito sol e aproveitamento total Só no domingo à tarde lá para o norte paulista é que pode dar uma chuvinha isolada Própria do calorão Grande abraço a todos! O tempo!